Se liga aqui no vídeo de hoje, eu vou te mostrar três coisas que todo novato na Best 365 precisa fazer se quiser ganhar dinheiro com apostas esportivas. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, o maior e melhor treinamento para quem deseja ganhar dinheiro com apostas esportivas do Brasil inteiro. O vídeo de hoje é isso, eu vou passar para você três coisas que todo novato precisa fazer se quiser lucrar, se quiser de fato ganhar dinheiro no Mercado de pós Bom, e antes de mais nada, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui no meu canal, porque o seu like é um termômetro para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo aqui no canal ou não. E segundo, é claro, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, porque é o seguinte, se você tem vontade de ganhar mais dinheiro no Mercado de após esportivas? você precisa se inscrever aqui no canal agora. Então eu vou dar três segundinhos para você se inscrever aqui no canal. Então é isso, olha só, vou te mostrar nesse vídeo aqui agora três coisas que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro até mesmo hoje. E essas três coisas são baseadas nos resultados dos meus alunos. Então, antes de mais nada, eu quero te mostrar neste exato momento aqui no, no meu celular, eu vou, vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil. Olha só, virar a câmera aqui, ó. quero te mostrar para você ter uma noção como que são é os resultados aqui do meu grupo VIP, porque será baseado daqui que eu vou te, te explicar, tá? O que, que você vai fazer para ganhar mais dinheiro. Olha só para você ver, neste momento nós estamos com 39 Greens, seguidos, tá, ó, 39 greens seguidos, ó, dentro do nosso grupo VIP, ó, já estamos aqui 34, 35, cadê? Ó, estamos aqui com 37, 38, 39 greens seguidos no dia até o momento, olha só, 39 greens, 47 greens e um red apenas no dia, 47 a 1, quase 100% de assertividade, como você pode ver aqui, ó, então é isso, tá? eu vou até te mostrar, para você tomar noção, os resultados, inclusive, de alguns dos nossos alunos aqui, para você ver, ó, que não é brincadeira, tá? Aqui ó, ó, Carlão, olha que o resultado desse aluno nosso: 160 voltou 320. Aqui é Ezequiel, olha só: 40 voltou 80. O Wendel, olha só para você ver: 250 voltou 470 e por aí vai, ó. Aqui tá sem nome. Gabriel Rodrigues, ó, fez a proteção: 60 voltou 110. O Alisson ali, olha: 40 voltou 73 e por aí vai, tá? E aí a grande questão do é seguinte é. Onde eu quero chegar com tudo isso? Por que eu tô te mostrando isso? para você entender por que você vai ganhar dinheiro ou como você vai ganhar dinheiro. Bom, primeiramente, antes de mais nada, tá? Se você quiser testar, inclusive, alguma dessas entradas que você tá vendo aí, você quiser lucrar, entra lá no meu grupo gratuito. Sim, é 100% de graça. Tem mais de 30 mil pessoas lá. E todos os dias, basicamente, eu mando algumas entradas lá pra galera. Igual hoje mesmo, tá 3 a 0. Então se você quiser testar né, já lucrar totalmente de graça, testar alguma das nossas entradas, entra lá, o link vai estar aqui na descrição, basta clicar no link aqui e entrar lá no nosso grupo gratuito, beleza? Mas vamos lá, onde que eu quero chegar com tudo isso que eu estou te mostrando aqui? Bom, a primeira coisa que eu acho super importante para você ser lucrativo é ter uma meta, beleza? Preste atenção nisso que eu vou te falar agora, por que, que eu estou te dizendo isso? Olha só, como você viu ali agora dentro do meu grupo, nós estávamos ali com 43 Brings, é, A1, um, né? 43 greens a um. 47A1, um, 39 green seguidos. Só que eu não sou hipócrita de dizer que, por exemplo, o meu grupo é perfeito, ou que o meu grupo não tem red ou algo do tipo. Acontece, o red faz parte do processo. Senão não precisaríamos fazer gestão de banca, né? Então eles existem. E o que que acontece é o seguinte, só para você entender. Se você não estipular uma meta, você acaba se tornando ganancioso. E aí você pega, por exemplo, um green, Pega outro green, como você viu ali, 39 greens consecutivos. Então olha só para você, que loucura, né? Então você pega mais outro, mais outro, mais outro, mais outro green. E aí daqui a pouco você acaba, infelizmente, pegando um red porque ele existe. E aí você vai culpar a plataforma, você vai falar que o jogo é roubado, você vai falar que o mercado não funciona e por aí vai. Então é o seguinte, o que eu recomendo você primeiramente falando se você quiser ganhar dinheiro de verdade dentro deste mercado? Estipula uma meta pra você, fechou? Seja ela 10 reais um dia, seja ela 20, 50, R$200, não interessa. Estipula uma meta. E aí qual que é a regra, tá? Ao bater essa meta, você vai parar no dia. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Não interessa, por exemplo, se é 8 horas da manhã, se é 11 horas da manhã e você bateu sua meta. Bateu sua meta, descansa. Vai fazer outras coisas, vai trabalhar com outras coisas, sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas descansa. Porque esse é um dos pontos mais importantes. Porque a, a ganância é uma das coisas que mais derruba as pessoas dentro deste mercado. O que eu mais vi são pessoas que ganham dinheiro com isso, mas pelo fato de não conseguirem parar acabam se ferrando, pra falar a verdade, tá? Segunda coisa que eu acho que você precisa fazer urgentemente para você ganhar dinheiro de verdade com este mercado, seguir uma gestão de banca. Para mim, essa daqui é uma das maiores armadilhas de quem aposta no mercado esportivo. Vou te dar um exemplo baseado também na tropa milionária. os soldados do nosso treinamento, eu libero uma planilha de gestão de banca, porém, ainda assim, vários alunos quebro a banca, mesmo diante daquele, daquela assertividade que eu acabei de te mostrar ali. 47 greens a um no dia, ainda tem alunos que quebram. E exatamente os alunos que quebram são os alunos que não seguem uma gestão de banca. São exatamente esses que quebram, tá? Muitas vezes o cara pega um red, quebra a banca e diz que não funciona. Mas me desculpa, tá? Com toda a sinceridade do mundo. Se você quebra a sua banca inteira com apenas um red que você pega, cara, você não teve lição nenhuma. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro alguns dos meus resultados, tá? É, até mesmo que eu mostro meus resultados no dia, pegando inclusive um red. Vai aparecer um card aqui para você, se você quiser assistir esse vídeo lá depois, tá? Eu mostro os meus ganhos mesmo pegando um red no dia. Então, assim, se você quebra sua banca com apenas um red, você não está seguindo gestão nenhuma, tá? Então, eu acho que você precisa analisar muito esse ponto, tá? Bom, agora vamos para a terceira coisa que eu acho que é fundamental para qualquer iniciante, qualquer novato... Fazer para ganhar dinheiro de verdade dentro deste mercado, tá? Que eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é saber a hora de parar perdendo. A gente falou um pouquinho sobre isso lá atrás, para ganhando, né? E esse é um dos motivos que mais fazem a galera quebrar a banca também. Porque é o seguinte, eu não sei se aconteceu com você, inclusive eu quero que você coloque aqui nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade em parar perdendo, tem pessoas que têm dificuldade em parar ganhando, tem pessoas que têm dificuldade com, com controle emocional e por aí vai. Só que esse é um dos motivos que mais se enfrenta as pessoas é, quebrar a banca. Tipo assim, às vezes o cara pegou uma sequência de greens legal, tá? E ali ele já poderia ter parado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas não, ele insistiu, queria continuar ali pegando vários e vários greens, certo? Tudo bem. Aí ele vai lá e pega um head. E aí talvez aquele red não tirou todo o lucro daquela pessoa do dia ainda. Ela poderia fazer o quê? Não, vou parar, ainda estou lucrativo, então vou parar no dia. Mas não, agora ela quer pegar só mais uma entradinha. Não vou pegar só mais uma aqui para dar uma recuperada, que é o que a galera fala, né? Ela vai lá e pega mais uma. É, mais uma entrada E começa a ficar no um prejuízo Porque aí já envolve várias outras coisas Porque, por exemplo, tá? Tem pessoas que fica afobada, nervosas Fica triste, fica puta, fica estressada Quando pega um head E você atrai mais aquilo Porque sua energia tá ruim Seu psicológico naquele momento ele já tá, Você já tá puto da vida Então o que, que eu recomendo? Não fazer mais uma entrada Ou pegar um red no dia ali Minha recomendação Não quer dizer que você não, não, não né, tenha que fazer 100% na risca Talvez você é uma pessoa que fica com um psicológico bom mesmo Quando pega um head Mas... Pelo menos na, a princípio ele tá? Na primeira hora, nos primeiros minutos após pegar o um head, eu não recomendaria você fazer isso. entra aquela questão de controle emocional. Acredite em mim. Você será 12 vezes mais lucrativo se você conseguir ter essa maturidade de saber a hora de parar, tanto quando estiver ganhando, quanto estiver perdendo também. tá? E principalmente quando tá num dia não tão bom assim, e isso vai fazer o seu game, você ter essa, essa maturidade assim de, de saber a hora de parar, vai fazer o seu game mudar e subir de nível totalmente dentro desse negócio. Bom, e assim tá, existe uma maneira de, não sei se você sabe disso, mas existe uma maneira de você lucrar de uma maneira muito mais simples, muito mais seguras sem ter que ficar horas à frente de um computador, sabia, assim, tem, tem alunos hoje nós por exemplo fazendo 250 reais todos os dias e sacando botando esse dinheiro aqui ó no bolso tá e operando por uns 15 minutinhos por dia só sem ter que ficar horas na frente de um computador tá é... e assim para poder separar os curiosos para quem de fato quer ganhar dinheiro dentro deste mercado de verdade para separar, vamos dizer assim, os tubarões das sardinhas, eu coloquei um vídeo aqui no meu canal do YouTube oculto, tá? Ou seja, esse vídeo não fica público, não fica aparecendo para geral aqui, somente para quem clica no link. E nesse vídeo aí eu mostro exatamente o que eu faço para ganhar mais de 300 reais todo santo dia, na invés de 3, 5, sacar essa grana. E assim como meus alunos também têm feito para lucrar todos os dias, tá? Então assim, eu só te aconselho, de fato, assistir esse vídeo... Se você de verdade for um tubarão, não quiser, não for só simplesmente um curioso e de fato quer ganhar dinheiro com isso, tá? Então o link desse vídeo oculto vai estar tá aqui abaixo do vídeo. É o primeiro link aqui abaixo, tá? Ou então vai estar tá aparecendo aqui na tela pra você também em algum lugar aqui, ó. É só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Então clica nesse vídeo agora ou clica no link aqui abaixo e vai lá pra esse vídeo oculto agora que eu tô te esperando lá, beleza? Então é isso, tamo junto e valeu!